Agora, com aulas presenciais, garanta a sua vaga. Acionamento SLP de fricção ajustável para microscópios monooculares. É, nesta videoaula, nós vamos, além de dar nome aos bois, ok, conforme disse na videoaula passada, é, e também vamos verificar todo o sistema do mecanismo, como que ele funciona, através de animações. Esta animação não é nem powerpoint, nem é animação em flash. É uma animação produzida manualmente, é, quadro a quadro. Bom, senhores, conforme os senhores observem aí, né, o rosqueamento da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, aí ele se encontra na posição correta, ok? Na posição correta, é, como se fosse o, o, a prática, né, que na realidade é uma imagem, é uma figura, mas é igualitária à prática, ok? Então, rosca da esquerda para a direita, é uma rosca cônica, não é utilizado nenhum tipo de graxa, nenhum tipo de óleo, ela é seca, a parte de baixo onde a rosca está rodando, né, onde a luva está rodando para adentrar a rosca, vocês podem observar que a rosca tem um pequeno corte, onde ela é cônica e com uma certa pressão, esta pressão é justamente para manter a luva no seu lugar, né pela ficar fixa e fazer uma interconexão com a parte superior do eixo que é conectado ao botão. Esta é a primeira ideia, é a primeira visualização para que você tenha a ciência do momento da desmontagem e principalmente no momento da correta montagem.